Vamos ouvir, Aleluia, Jesus falar, Aleluia, no Evangelho, Aleluia, vai nos libertar, Aleluia, ale, aleluia, vai nos libertar, Aleluia, lé, ale, aleluia. O senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande gritos clamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.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 porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel. Depois, depois voltou para casa Palavra da salvação Celebramos a Assunção de Nossa Senhora Ela que é Elevada de corpo e alma aos céus Após o término da sua vida A igreja não fala da morte de Nossa Senhora Fala sim Que encerrando O seu percurso sobre essa terra Ela é Elevada por Deus Inteira Corpo e alma E apesar da igreja ter proclamado a Assunção de Nossa Senhora apenas em 1950, pelo Papa Pio XII, não faz tanto tempo assim, a igreja, desde os seus primórdios, já proclamava esta verdade de fé, que não está na Sagrada Escritura, mas é uma verdade que nós professamos, porque é uma questão Lógica também Você que é mãe Transmitiu aos seus filhos Traços, características biológicas Ou do seu temperamento Ou quem sabe até mesmo A sua personalidade Ou você ou seu esposo não é? E nós transmitimos também Aquilo que nós trazemos dentro de nós Deus ao escolher a mãe de seu filho Jesus, Ele prepara uma mulher toda pura, desde todo sempre, aquela que não experimentou nunca o pecado, porque Jesus herda de Maria a carne, a humanidade. Deus é Espírito, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, humana, se ela fosse pecadora, ela teria, digamos, contaminado a Jesus, não é? Por isso que ela foi preservada desde todo sempre. E se ela nunca pecou, não faz sentido nós pensarmos que ela experimentou a morte como nós, porque sabemos que a morte passa a habitar os seres humanos humanos. A partir do pecado, a morte é consequência do pecado na humanidade. Portanto, Maria, sendo pura, é aquela que agora é recolhida por Deus. A festa da Assunção nos mostra esta que, na humildade, a glória está diante da glória de Deus. Maria combina essas duas coisas com perfeição. A humilde serva do Senhor e aquela que agora, diante de Deus, está num lugar de honra frente à Santíssima Trindade. A igreja católica presta um culto diferenciado a Maria, distinto dos outros santos. Maria é a única que nós chamamos, de Santíssima, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do Altar. Porque ela é aquela na qual habita a Santíssima Trindade, o próprio Jesus, a pessoa do Espírito Santo, e ela é a filha predileta de Deus Pai. Aquela que foi olhada por Deus com todo o amor, no sonho de Deus, para a redenção da humanidade, no qual ela se torna colaboradora. Maria não é uma mulher qualquer, Maria não é uma barriga de aluguel, não faria sentido nós dizermos que Maria foi usada por Deus apenas para trazer Jesus à terra, e achássemos que ficou por aí. Não, Maria foi preparada para ser a mãe do Salvador, não apenas no momento em que ela gera o Senhor, que já é uma grande graça, mas para educá-lo, para estar com Ele, e ela permanece com o Senhor até a sua morte. A morte de Cristo acontece pelos nossos pecados, ele também é santo, sem pecado. Mas a sua morte é em sacrifício pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelo pecado do mundo. E neste Cristo, o Salvador, nós encontramos a redenção. Se o pecado entra por meio de Adão, agora a salvação também entra no mundo por meio de Deus que se fez homem, Jesus, que é o novo Adão. Se uma mulher diz não para Deus, Eva, agora uma mulher também dirá de forma completamente diferente, uma resposta que vai mudar completamente a nossa vida dentro do plano da salvação, ela diz sim, Maria, o avesso de Eva, Ave Maria, aquela que é santa e aquela que ao ser assunta ao céu, aquela que ao adentrar o paraíso depois de Jesus Cristo, que é o primogênito, nos mostra como um sinal de esperança que nós também em Jesus Cristo poderemos um dia habitar a glória de Deus, a festa de hoje nos faz reafirmar a ressurreição. É claro que Maria está num estado diferenciado de todos nós seres humanos, não é? Mas a presença dela de corpo e alma nos faz lembrar que também nós, com esse corpo mortal, sujeito a tantos limites, as doenças, enfermidades e tantas outras coisas próprias Desta terra, depois do pecado, vamos receber no último dia um corpo glorioso, estaremos inteiros diante de Deus, corpo e alma, não mais um corpo como esse, mas um corpo agora glorioso. Esta a nossa fé, que tem como fundamento a ressurreição, a grande esperança. Olhar para Maria. É olhar para aquela que não é apenas intercessora, mas aquela que é exemplo. E hoje Maria vai até sua prima Isabel, porque fica sabendo que Isabel terá um filho numa gravidez de risco, pois ela tem uma idade avançada já. Maria vai apressadamente. Por que ela vai depressa? Porque existem algumas situações que requer... Realmente, urgência, não dá para esperar. Tem outras situações que a gente precisa esperar. A espera dentro da esperança, não é? No tempo certo. Mas nós estamos falando aqui daquilo que é urgente a caridade a necessidade do irmão que precisa de fraternidade, de solidariedade, de ajuda. Maria aquela que vai apressadamente e ela chega naquele local e ela diz: "shalom, a paz do Senhor. Esta paz é plenitude. É uma paz inquieta, inquieta no sentido de que é uma presença tão grande de Deus na vida daquele que sente essa paz." e transborda esta paz para o outro, que faz com que a pessoa se mova com caridade, que faz com que a pessoa realmente coloque-se a serviço dos outros. Maria é para nós, aqui na terra, grande exemplo. Maria é para nós, no céu, grande esperança de que um dia nós vamos participar também da glória de Deus. Ao olhar para Maria, queremos nos lembrar de tantas pessoas que doam a sua vida inteiramente ao Senhor. Ela é a cheia de graça, a cheia de Deus. Existem também, dentro da igreja, pessoas cuja vocação religiosa as move a ser todas de Deus. Os freis, as freiras, os sacerdotes, que estão em alguma congregação ou ordem religiosa e que a exemplo de Maria dedicam a sua vida ao Senhor. Nós temos também na nossa comunidade, bem como na nossa cidade, as irmãs dominicanas da Beata e Melda. Inclusive no território paroquial nós temos as irmãs que já de idade avançada continuam na sua fecundidade de uma vida de oração no mundo em que às vezes aquele que se aposenta ou aquele que já tem idade avançada é visto como descartável nós vemos que essas pessoas têm uma grande sabedoria uma grande bagagem experiência se consumiram e ainda se consomem a deus dentro da sua condição e são para nós um exemplo de vivo de fidelidade um exemplo de perseverança como nós encontramos de uma forma intensa em Nossa Senhora, a mulher do amor, a mulher da esperança, a mulher que para nós é modelo de vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.